Olá, eu sou o Chef Marcelo Bona, eu sou de Bona na Cozinha e hoje vamos apresentar para vocês mais uma receita bem de Bona um yakisoba de carne com legumes Se vocês quiserem continuar acompanhando nossas receitas deixe seu gostei no vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal Para fazer essa receita, o que a gente vai precisar? Cochão mole, 200 gramas em tiras acelga, repolho, cenoura, couve-flor brócolis, sake, shoyu óleo de gergelim e macarrão para yakisoba. Para começar, vamos lá. Temos aqui um caldo de galinha e água fervendo. Que na água fervendo vamos colocar o macarrão para yakisoba para cozinhar. E aqui a gente deixa o macarrão por volta de 6, 7 minutos. Enquanto cozinha o macarrão, a gente vai começar a fazer o molho do yaksuba. Vamos usar fritar a carne. Aqui deixando o óleo bem quente, a gente acrescenta as carnes. Então a carne a gente já começa a acrescentar os legumes mais duros, que são cenoura, brócolis e couve-flor. Deu uma refogada aqui no brócolis e na couve-flor, a gente acrescenta os legumes mais moles, que são repolho e a selva. Agora a gente começa a acrescentar o caldo de galinha para cozinhar esses legumes enquanto a gente deixa cozinhando aqui a gente vai tirar o macarrão que já deu tempo de 6, 7 minutos já deu tempo de a gente tirar esse macarrão aqui enquanto cozinha a gente vai acrescentar um pouco de shoyu se tiver uma concha mais fácil metade shoyu metade saque. se você não, não tiver partes iguais, show e saque, que ele vai ficar super saboroso. Aqui estamos usando nossa panela de shizu, vocês podem ver que ela não gruda nada, nem a carne que a gente fritou, porque ela tem um revestimento de cerâmica, ela é titânio por baixo, com revestimento de cerâmica, muito bom. Cozinhou aqui os legumes, a gente vai acrescentar um pouco de óleo de gergelim, cuidado para não colocar muito óleo de gergelim, senão ele toma todo o sabor da comida. Colocou o óleo de jardim, vamos dar mais uma mesclada aqui e vamos colocar o amido de milho já diluído, nada mais é do que a maizena, maizena, amido de milho, colocamos para engrossar o molho, damos uma mexida, esperamos ele se ferver para dar aquela engrossada naquele molho e aquela grudada nos legumes do jeito que a gente quer do yakisoba perfeito. Nosso molho engrossando aqui, a gente vem... Pega mais uma vez nossa panela XU. Um pouco de óleo... nosso óleo, vamos fritar nosso macarrão reparem na nossa panela xizu impossível de grudar fritamos o nosso macarrão, a gente vem e acrescenta nosso molho E aqui vamos para a finalização. Para acompanhar esse yakisoba, o um miolo chardonnay. Esse chardonnay ele tem um ótimo aroma, ele tem uma passagem por barrica de carvalho, por isso que ele cai muito bem com esse yakisoba. Finalizamos mais uma receita de bona desmistificando o gourmet para você. Deixe seu gostei no vídeo, qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente responde para vocês e até o próximo de Bora na cozinha.